Foi? Foi. Então, primeira live de saúde frugal direto da cozinha, fazendo um mingauzinho. A gente vai simplesmente jogar jaca sem caroço no processador e bananas. Ó. Essa jaca aqui não está muito boa, você pode ver que ela está com os gomos brancos. Ela tem que estar tá com gomos literalmente de mel, né? tipo, bem la... bem cor de mel mesmo. Tem até uma variedade de jaca mole que é chamada jaca mel. Só tô descaroçando os gomos com uma colher, porque pode dar cica dela, né? Se você meter a mão direto nela, gruda cica, dá pra ver. Isso quando ela está verde, né? Mas geralmente jaca nunca é colhida extremamente madura, né? Então, geralmente a jaca tem um pouco de jaca verde, de... A maior parte das jacas está um pouquinho verde, né? e, tem, e assim, consequentemente, tem seca. Aí, ó. Só descasquei umas bananas bem maduras, que estavam na geladeira já quase uma semana. Ó, como ela fica. Bem oxidada, mas bem molinha e bem doce. Aí. Como a jaca não está muito boa, vou misturar com banana para adoçar porque se a jaca estivesse muito boa, não precisaria mesmo. Ainda mais nessa época, que é época de jaca, né verão, janeiro, estão no auge. E bem simples. Só processar na lâmina S do processador, ambas as frutas, você tem uma texturazinha de mingau. É, são meio de meia, uma hora, acho que uma hora da tarde. Eu ainda estava em jejum, para falar a verdade, antes da corrida, quebrei entre aspas o jejum com uma amora do jardim. Se não, se deixasse ia ser comida, é o nosso cameraman e câmera humana. são duas pessoas diferentes né não o cameraman não é uma ao mesmo tempo e Olha. jaca descaroçada agora bem simples a coisa aqui é que a gente também tem uma jaca dura Isso é a cozinha do sol de frugal manga orgânica do pé olha só não sei o nome dessa variedade mas é muito boa. Aqui é são bananas que estão na geladeira, oxidadas. Ó, a casca ainda está meio verde. Então, quando você abre por dentro, ó, ela está deliciosa, super madurinha. Tá? Ela não estraga. Ela está uma semana na geladeira, entrou mediamente madura e segura bem. Né? A geladeira segura bem o processo de maduração da banana. Então a gente vai começar com esse purê aqui e depois a gente vai seguir também fazer uma vitamina. Uma vitamina bem simples assim. Bem, bem simples. Que é, banana e mamão. Tá. Aí, ó. Consegui me acompanhar? Chega um pouco, pode tirar um pouco pra trás. Ele tá pegando. Então, ó. Bem simples assim, ó. Só tem que estar ligado o processador na tomada, né? senão é. ele realmente não, não se torna tão simples assim. Vai ter que gerar energia <risos> e botar também um pouco de Xenomol, que significa canelinha em inglês. Canel. Temos nosso mingau. O truque, fruta 100% madura. Aí, ó. Nós pegamos nossos canequinhos. Lavamos um pouquinho. Canequinhos. Vou jogar uma água e pega uma um concha ali pra mim. Concha. A pequena, a pequena. Aí, perfeito. Aí, ó. Olha como fica legal. vai para outra receita, eh? Pega o por favor. Muita gente não sabe, mas caroço do mamão são consumíveis, como assim de várias outras não. frutos caroço e casca. Só que o caroço, no caso, ele, é, ele tende a ser caroço de frutos levemente tóxicos. Então o que, que a gente faz? A gente joga pra dentro de sem mastigar. Essa pelezinha que fica no mamão, no melão, etc., geralmente tem que ser a parte mais doce da fruta. Então, ó, quase todo do caroço do mamão. E aí pessoal bota aqui embaixo já dicas sugestões comentários de vídeos etc para gente saber como agradar vocês primeiro essa a semana vamos ter é, o retiro né de 22 a 26 aqui no espaço de frugal essa muita gente pergunta sobre os hábitos sobre como fazer por exemplo. Então, vou te dizer mais ou menos o que eu fiz hoje. Fiquei em jejum quase até o meio dia. Comi uma hora antes de sair para correr. Corri por uma hora média no sol. E agora... jejuar. Vou usar uma mão inteira. Como não é só para mim, né? Estou fazendo comida para quatro pessoas. E vai jogar, em média, um pouco mais de uma mão, algumas bananas e água e gelo no liquidificador. Canela de gelo? Eu não sei dizer se são meus ajudantes ou se só estão aqui porque estão com fome. Mas estão esperando que eu sair serve todo mundo para se exercitar aqui a gente trabalha, mas exercício e dieta é sagrado tem uma quantidade de risadas que deram na minha piada você vê que é. o, nível, o nível da piada não está tão bom assim. mas sou nutricionista um e não convido diante então tenho que ficar tenho que encarar a realidade novo cameraman, designer editor William Zorowski é, é, artista William Zorowski sugeriu que a gente devia fazer lives todo dia para o, o bem da humanidade YouTube. aí chegando agora devido à neurogênese fornecida pela atividade física, tive a ideia de já mostrar nosso dia a dia na íntegra Vê se vocês vão gostar. Se gostaram do vídeo, compartilha, dê um like, Pode ser seus comentários aqui embaixo, se cadastra na mala direta do site Frugal, o site do blog, fica ligado nos nossos cursos e palestras. E ocorrendo, ocorrendo todo ano nossos retiros aqui em Saquaremo, no Espaço Audi Frugal. Nós temos sete livros publicados. Curso culinário online, vegan Finas 2, atendimento nutricional e muito material gratuito no site. Instagram YouTube muita mais muita saúde frugal e até a próxima então, agora a gente vai continuar porque vai ser até a próxima porque não acabou o vídeo vocês querem ver a, a vitamina de mamão olha a quantidade de caroço mamão hum. eu me lembro da casa do paciente fui almoçar com ele tinha levado os mamões aí não me lembro se fui eu ou se ele sugeriu de fazer um, um stories comendo mamão, só que o mamão tava super maduro e eu limpei né, tava lavadinho, era orgânico. eu peguei o mamão inteiro assim e comi ele de, de cabo a rabo, literalmente, eu dei umas 5, 6 mordidas de mamão comi ele inteiro assim, todo mundo, sério, chegou umas 10 a 20 mensagens na mesma hora do direct no Instagram frugívoro raiz, frugívoro raiz, isso, isso que é o contrário de ser Nutella, todo mundo brincando assim, porque nunca viram alguém comer casca Caroço e uma mamão na mão, sem colher, sem nada, né? sem uma faca. Hum! Mas, obviamente, você pode chegar à conclusão que nossos antepassados comiam mamão de alguma forma, né? sem ferramentas. O pessoal hoje em dia tem muito, muito, muito medo de cascas. Né? Eu fico impressionado. Não tem pra quê? pode ser como fazer sorvetes, hein? Ensinar a é, galera um dois, três sorvetes diferentes. 100% 100% Então, vamos lá. Agora, bananinhas. Ali a geladeira de sal de fogal. Previa a retiro Explica aí essas bananas queimadas aí. É, então, como eu já tinha explicado. Deve, deve, deve falar, deve falar. Nossa, o nosso cameraman é interagindo, tornando a coisa mais interativa, dinâmica, dinâmica <risos> piadista. Essas bananinhas aqui, ó, estão gostosas. É. O que acontece? Elas vão pra geladeira, elas parecem queimadas mesmo, né? A casca fica preta. Só que elas daqui é uma leve oxidação que ocorre. Na verdade, ela ainda tá super boa e super deliciosa. Como que ela tava tá ontem? Mais gostosa que a usual, não é? Sim, mais docinha. Então. E mais macia. Isso mostra maior quantidade de água, né? O alimento tem que ter água. Aqui, ó. Tem essa parte batida aqui, ó. ó, ó, ó. Delicioso. Super macio. E super doce. Agora a gente vai adicionar água, canela. Consegue botar o, aqui ó, parte batida, que todo mundo jogaria fora, ó. O staff está tá interagindo ali no celular, provavelmente para compartilhar Compartilhe no Instagram, no Stories, no Facebook. É, a questão, galera, sinceramente, aqui é ajudar vocês a fazer uma transição. O mundo precisa saber que comida natural é extremamente importante à saúde. Então, comer frutos e vegetais é uma necessidade ambiental, econômica, social, saúde, ética animal... água, um pouco de canela. nossa nosso shake. Ah, duas bananas a mais. São quatro frugívoros sedentos, né? Tem que alimentar essa, essa galera. Isso é um almoço para frugívoros. Se você não quer ser frugívoro, pelo menos aumenta o consumo. Aqui, ó. Parte batidinha da banana, né? Vamos lá. Não morri! Olha, ah, não morri. Tá mais doce que o usual. Eu vou fazer eu gravar depois para ver se acontecer alguma coisa com você. Vamos gravar daqui a um mês. Vê se eu morri de toxinfecção alimentar. Aí, ó. Isso daqui é um vara. Cara, mistério. será que eu fico com esse tanquinho assim, ó? É, uma, uma das boas questões é, sim, comendo frutos vegetais, você vai ter um maior efeito termogênico. A gente sabe que vegetarianos, por exemplo, gastam em torno de 18% a mais das calorias que ingerem, ou seja, esse é o efeito termogênico do alimento. Né? Então, Rapaz. Não, eu digo que as gatinhas vão pirar nesse vídeo hein? <risos> é, homens e mulheres querem secar, querem perder peso e manter seu peso ideal. Obviamente, mais frutos vegetais, mais alimentos integrais. Por quê? Por causa da quantidade de fibra, volume que tem os alimentos, eles sendo extremamente hipocalóricos, isso auxilia a perda de peso. Porque você come 1kg de melancia, são 300 calorias. Se você quer comer 100 gramas de azeite, são 900 calorias. Ou seja, 30 vezes mais. Então, é, é, 30 vezes mais, se fosse 100 gramas, né? Se a gente comparar 100 gramas de melancia, que seria 30 calorias. Então, é, frutos e vegetais para perda de peso. Tanto é que eles são inversamente correlacionados a sobrepeso e obesidade. As pessoas acham que comer banana engorda. Não, não engorda. E sim, comer qualquer coisa de noite engorda, mas por causa da cronobiologia e o seu ritmo circadiano. E não por causa da banana em si. Mas, obviamente, comer banana de noite ou comer qualquer outra coisa, obviamente, né? a banana provavelmente vai engordar menos, eu não sei que seja um morango ou alface, mas ainda assim, vamos lá, isso é um Vitamix, pessoal, é considerado o melhor liquidificador do mundo, né essa é a, mel a melhor edição do Vitamix, para falar a verdade, e vamos lá. Não, Copo? É mas é, aquele, é aquela taça Aqui, ó Taça aqui Eu acho que é taça de sorvete sabe? Ah, tá aqui no canto, ó, outra vez Embaixo aí show ah, é. e Aí, ó Liquidificadorzão A mão, banana canela água e gelo, vou só provar, ver se tá bom de água, a vitamina tá perfeita, só vou botar um pouquinho mais de água, mas é para render o caldo? É para ficar também é para render o caldo, engorda a barriga né? Eu acho que eu tô estragando, tem que, tem que economizar dinheiro, não! <risos> pra falar a verdade, tem gente que gosta de vitamina mais líquida Tem gente que gosta de vitamina mais firmezinha Então você pode adicionar água de coco Caldo de cana ou água Mas, obviamente, como você provavelmente não vai ter nenhum dos dois em casa para facilitar, ou assim, só para ir mais rápido Você simplesmente... E... lá Aí aqui, ó A gente... Pega o botou tudo isso pro lado tudo isso pro lado ai ai ai ó. ó a gente tira isso daqui daqui pode ser aqui pra cá Assim, pode um dedo, e a gente pega uma colher, bota assim, e ó, temos nossa refeiçãozinha frugiura cem por cento feita em casa alimentos frescos praticamente acho que é tudo orgânico e levou 10 minutos cinco minutos porque eu estava falando para câmera porque demora mais Aí, ó. isso é um desejum, um almoço frugívoro aqui para quatro pessoas provavelmente vão comer um pouco mais do que isso né mas deu para ter uma noção então como eu falei se cadastra na mala direta site blog fica ligado nos cursos retiros palestras Agenda de Saúde Frugal ao longo do Brasil, atendimento nutricional ao longo do ano, é, curso culinário online para você fazer uma transição para um vegetarianismo muito mais saudável, um meio termo até o crudivorismo, é, tem, vai ter outros cursos culinários online em breve, o livro de câncer saindo em breve também, sete livros já publicados, é muito material gratuito online e os retiros aqui em Saquarema, no Espaço de Saúde Frugal, sempre em janeiro e julho. Só não muda de vida e só não aprende a viver de forma saudável quem não quer. Saúde Fugal!